A gente vai provar os doces do Japão como prometido lá no vídeo da Páscoa E hoje quem vai provar tudo é o Lorenzo Dá oi pra galera, galera. E a gente agora vai provar primeiro esse daqui, ó, bem legal Fala pra minha mãe abrir que eu não tenho paciência Ó, esse deixa negócio. eu mostrar como é que é pra galera oh. Olha, galerinha, o meu ficar. Olha o que ele faz, gente. Ó, um pra cada. Uhum. Hum. Tá pronto? Bora mostrar. Cadê, velho. Tá gente, olha a embalagem que fofinha. A embalagem do Japão. Da hora. Você consegue abrir? Eu acho. Claro, né? Daqui não é igual bala. balão do Japão. Contrataram um... o Harry Potter pra puxar o negócio. Só pra você, Lolo. Não gosto! Experimenta! Hum, muito bom! Muito bom! Melhor bala! Dá pra mim então? Ela é molinha! Molita. Muito gostou? bom, gente. Muito bom! Aprovado, aprovado! aprovado. Ele é Então a balinha de uva! Balinha aprovado. De uva. Foi aprovada! Agora vamos abrir esse do Koala aqui, que vai ser o de. É um morango, será que tem chocolate? Não sei. Vamos abrir. Não sei. Eu acho que tem. Espero que tem. É uma bolachinha. Ai, que fofo. Uhum. Dá vontade até de comer a embalagem. Um de embalagem. Ai, ah, que bonitinho. Também. Só tem isso. É só. Uma estroladora. Parece que vem um monte. Deixa a gente embaladora. ver aqui. Se tiver muito... Gostou? Sair embora. dá o gosto Dá uma pro Loureza Mas é boa Come uma, Lolo hum. É boa hum. Aprovado. Hum. Mostra, Mostra como que é que é É, é muito bom. A Ele vem um desenho mesmo de um koala. Agora a gente vai abrir outro. Esse daqui vai. A gente esse vai aqui, ó, no final. é um potinho de sorvete, mas a gente vai fazer no final é e a gente picolé. mostra como é que é. picolé. É, de picolé. Eu vou abrir esse. Não, eu vou abrir esse aqui que explode na boca. Uou, como que eu abrir esse? É? Galera, minha mãe tá abrindo aqui Por enquanto, a gente vai... Eu tô escolhendo aqui qual oh, que Ó, tem gente várias faz. cores esse, hein? eu vou escolher o de morango Eu vou escolher o de uma Esse aqui veio com o Harry Potter Esse daqui veio com o Harry Potter Mágica Abre aqui, por favor Ó, oh, ah, esse aqui não. eu acho que deve ser de morango Porque é rosa É, por isso Tem o um pode... amarelo Bem... Tem o um roxo se for bom, se for ruim, eu já até pego aqui assim meu negócio que é bom. Olha, é durinho. Esse aqui é duro. Vê se explode mesmo na boca. É pra ir de lavalagem. Quer comer pro seu? Que Vai curtindo? Quero... Meio, daí vem uma bo bolinha que explode na boca. Muito bom, gente. Eu não, não gosto. Ih, o nem quer experimentar. Esse, toma tá Você, qual que vocês querem experimentar agora? Aquele, aquele. é o é. último. Aquele, Vou pegar. Logo, essa dele. aqui é de flor. Gosto, Vamos ver. Vou abrir. Meu Deus, tá explodindo muito, é legal? O <risos> meu é esse? Uh, uh. Eu, eu gostei Tem de Coca-Cola Eu sou de Coca-Cola Espera que a gente vai abrir depois Tem uma flor, eu que, de de é flor ah. que eu não sei o nome Outra flor que eu não sei o nome Qual? E outra que eu também não sei o nome Mas é tudo de flor Escolhe uma flor, qual flor você quer comer? Girassol. Ah, essa aqui a gente sabe. Essa aqui é o girassol. Olha, uh! ah, amiga! Oh! Ficou azedo? Põe <risos> <risos> aqui em cima. Dois pulsos. Uh, Põe aqui em cima que você vai ter que experimentar outra mesmo. Um. Ai, essa é bonitinha. O uh. um girassol. Ela é dura também. Experimenta. Você quer um girassol? Vou achar um girassol Lorenzo. Eu sou mais rápida de achar. Eita, acabou o girassol. Só Sabe um girassol. O Breno tirou. Não, ah, finge que esse é girassol. Hum. Não é girassol, Beca. Né? Não. Hum. É gostosa, Uou. Breno? É daqui não hum. de ponta, não. Hum. E essa de flor é gostosa? Muito boa. Igual esse, igual esse, igual esse Agora esse, meu irmão, tá discutindo Daí do, é lixo do vídeo é o três de coca, o de coca, O de coca. Um parece que é de coca com limão O outro é de blueberry E o outro é de morango uhum. Vamos abrir isso? De Faz pra Olha! Ai, que bonitinho, ó. Oh. É tipo um pote assim, ó, de bebê-coca. Dá um pro Lorenzo pra ele ver. Eita, pega! Dá um pra aqui? Ei! Quer me também, Agora. E aí, Lolo! Blueberry! Blueberry! Gostou? Blueberry! Quero bubler, ué. Eu quero uma dessa é muito da hora. Parece que é de uva. Gostou? Olha. Come. Você não gostou também? Não, é pra engolir. É bala. É, é bala, seu é Come! Eita. Dá uma. Era de mastigar. Dá essa. Pra ah, querer comer. É, é tão bom. Experimenta essa. É boa? Não sei, eu não experimentei não. Ela é dura, ela é mole. Mole. Mais é molinha? Não tem gosto de nada. É estranho. Agora começa o gosto. É bom, é bom. É bom? De gente? morango, de morango. Quero de morango. Quero é de morango. Ai meu Deus, a gente vai provar todas. É tá pronto. Não cai? Será? É? Eu não sei Será que tá carregando, né? É, é chiclete É chiclete, gente Gostou? Calma, uhum. agora falta esse É muito bom hum, É bom, Eu é com... bom Eu comi o... O e o... o... o blueberry. Blueberry. Eu, eu comi ele e ficou bom e eu mastiguei e comi. Tava gostoso? É. Eu vou cortar aqui este. Agora tem essa aqui, ó. Essa é de mexerica. Eu não gosto de mexerica, então vou provar. Essa. Tem que provar todas. Ai. Ai. Ai, que hum. bonitinho, parece uma mexerica mesmo. Só. Olha, tem carinha aqui na embalagem Eu também quero oh. Eu também quero Ih, roubou Roubou, roubou gente Abaixa, para Pra galerinha te ver Experimenta de laranja De mexerica, na verdade Hum, boa hum. É boa Aprovado? Não. Sabe como é que é mexerique em japonês, Breno? Né? Hum. É Mikan. Sim. Mikan? Ai, meu Deus! Olha tá, essa daqui. Quando eu morei no Japão, era minha preferida. Essa é de abacaxi. Ah, dá. Já, você já experimentou? Essa eu já! Uou. Agora eu vou dar pra vocês experimentar. Pode comer? Essa é uma delícia, essa vai ficar pra mim Depois, quando acabar o vídeo, uhum. essa é minha uhum. Ó Ó, que bonitinha Gente, esse daqui eu vou dar pra ele pro meu tio Ele gosta Eu, eu gosto também <risos> Vai ser pro meu tio, ó Ó, ó já que tem quatro, dois pra você E dois pro tio Agora esse daqui, gente Essa é a de... Abacaxi. Enquanto isso, o Lorenzo vai experimentar a de Micanta. Então, nossa, essa é enorme essa bala. é boa. Eita! Não gosto, não gosto. Senta, meu amor. Senta, Lorenzo. Eles não vão te ver. Come a de abacaxi. Meu preferido tá bom. Oh. É gostoso, uhum. não é? Essa é a minha preferida Esse aqui, gente É pra gente fazer sorvete Tem essa parte aqui que é quando O sorvete derrete pra, pra ele chupar Um canudinho pra chupar Eu vou fazer aqui uhum. um sorvete E no final a gente vai mostrar Como é que ficou uhum. E aí? Uhum. Foi aprovado? Uhum. Todas? Vocês gostaram de todas? Ele uhum. não o Lorenzo nem quis experimentar algumas Você gostou de todas, Breno? Todas. A de flor, de abacaxi De mexerica, a do coala A de uva A de morango, a de blueberry E de, de, coca. de coca com limão uhum. Vou experimentar Ó, Vou fazer um desafio hum? Agora Vou colocar toda essa boca A daqui agora meu, oh. Deus. Oh, oh, oh. Oh. Oh, meu Deus! O oh, oh. que vai caber é O desafio da que <risos> Um do Um aqui. Foi meu favorito de todos esses daqui. E eu hoje quem tá... Agora quem tá me ajudando é meu pai. Mas... E aí, galera! Beleza? Porque eu não tenho força, nem minha mãe tem força para tirar esse picolé aqui. Então, a gente vai tirar esses dois, porque meu irmão e minha irmã comeram os outros dois. Agora, pai, tira aí os dois. Vamos tirar. Cuidado para não quebrar, porque... Eita, nossa, daí é certo. Olha, ficou bonito Da hora, eu já tinha visto Segura que... Nossa, eles der... esse biquinho aqui Que ele derrete, daí A gente chupa Galera, esse sorvete Ele é tão legal que quando ele começa A derreter aqui, tem um canudinho Tá vendo, ó? Aí você coloca na boca e Não perde nada do sorvete E não faz bagunça É isso Hum. Não tanta, né? É uma delícia. <risos> não tanta Parece uva pura. Experimenta, Breno. Ah, é delícia. Mas você tá. aprovado, tem o... aprovado. É. Tá com o Potinho de fazer sorvete? Vai lá pegar o seu, Lolo. Mas não tem gosto. É porque virou gelo. não, não Foi aprovado? Mas Foi. É só você chupar, Lolo. Daí tem. Valeu! Valeu. Falou! Fui! Assume ah, todo. Tchau, galera! Se inscreve no canal, dá like, compartilha os vídeos, abaixo as redes sociais. Esqueceu? E... É, esqueci um pouquinho. Valeu, falou. <risos>